Muito boa noite para você aí de casa. Começa agora mais uma edição do RF News. Veja os destaques desta quinta-feira, 9 de maio. Os vídeos mostram parte da operação feita pela Polícia Ambiental para resgatar um bicho. Agora sim, vamos ver os destaques do dia. Ainda não há data definida para a reintegração de força do Horto Florestal de Limeira. Comerciante tem lancha roubada no interior de São Paulo. Goleiro da Ponte Preta é convocado para a Seleção Sub-23. Um exemplo de mãe. Com dois filhos autistas, ela mudou até de cidade para que eles brilhassem no mundo do esporte. E uma plantação de girassol que virou ponto turístico em Limeira nos últimos dias. Essas e outras notícias agora no RF News. E começamos essa edição falando de um tipo de crime que cresce a cada dia, o tráfico de animais. Só esse ano foram feitas mais de 5 mil apreensões em todo o estado. Os animais são encontrados debilitados, feridos, presos em espaços reduzidos. A maioria não consegue sobreviver. Mas as denúncias podem ajudar a polícia ambiental a combater esse comércio cruel e ilegal.